Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar que o Facebook realmente está morrendo, tá galera? Ontem mesmo eu tava pesquisando algumas coisas aqui, aí um colega meu me enviou a notícia do Facebook que ele está copiando a Apple, tá galera? Então, nos próximos Android galera... É, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o iOS, eles vão cortar o traqueamento tá galera muitos problemas que a gente tivemos no começo do ano devido ao s14 provavelmente a gente vai ter uma grande mudança aí também no mercado tá galera porque a partir do Android 12 também vai também vai ter que ter a permissão do usuário eu pensei que a gente ia conseguir anunciar aí por um bom tempo sem ter esse problema com o Android, mas questão aí de dois, três meses o Android já veio com isso também. Então a Google deu, soltou uma nota dizendo que se o aplicativo, se o aplicativo tiver com a intenção de rastrear usuários, dados do usuário como interesse, navegação e tudo mais, ele vai ter que alertar o, o usuário em si antes de instalar o aplicativo, porque vai vir de, de fábrica. Se o aplicativo não alertar o usuário, por padrão, vai vir desativado, tá, galera? Então, a gente vai ter uma mudança muito drástica ou a gente vai ter pouquíssima coisa para mudar aí no Facebook, né? Onde a gente está anunciando direto, tá, galera? Então, assim, eu vou ler só um trechinho da matéria para vocês verem mais ou menos como que é essa matéria. Eu vou deixar a matéria aqui e vou deixar um print aqui para vocês verem que a Google realmente ela tá fazendo a mesma coisa que a, mesma coisa que a Apple fez, está cortando. Os anunciantes, porque hoje em dia, galera, qual que é a coisa mais valiosa do mundo hoje em dia? Muitos vão falar que é o petróleo, muitos vão falar que é o ouro, não. Mas a coisa mais valiosa hoje em dia é o que É a atenção das pessoas. Então, quanto mais atenção você tem daquela pessoa, mais... É mais propício você tem a vender para aquela pessoa, então hoje, hoje em dia a coisa mais valiosa que a gente tem aqui é o tempo, tá, galera? Então cada um tem um tempo de 24 horas e a gente não consegue voltar, a gente não consegue comprar mais. Acabou aquelas 24 horas, é só no dia seguinte que você vai ter mais 24 horas. Então, assim, hoje em dia, hoje em dia a atenção das pessoas está valendo muito, mas muito dinheiro mesmo, tá, galera? Então, o Google, a Apple, ela está. Mas é, com essa questão de privar os dados dos usuários, tá, galera? Porque, se eu não me engano, em março desse ano, a Google também sofreu um, um processo de, de invasão de dados, pois, acho que, se eu não me engano, o usuário estava na aba anônima, ainda mesmo assim, eles conseguiram rastrear o usuário, tá, galera? Então, e a Google recebeu um processo em cima disso, tá? Se eu não me engano foi nos Estados Unidos, agora eu não estou me recordando, mas aconteceu algo do tipo. Então eles estão privando bastante essa questão de dados, tá galera? Então a gente vai ter muito problema aí para estar tá anunciando nos próximos meses aí que vai estar tá lançando esse OS, pois o OS14 já atualizou pra, praticamente para todos pra os... Todos iPhone já atualizou, então a gente já está com muito problema, né? Então, a partir agora desses meses aí, a gente vai sofrer mais e mais ainda, tá, galera? Eu vou até gravar um vídeo ensinando como que a gente vai fazer no tráfego orgânico agora aqui no Facebook, onde a gente vai conseguir vender, tá, galera? Vamos lá, vou ler o um trechinho aqui da, da matéria, tá? Então vamos lá, galera. Eu vou ler um trechinho aqui da matéria, eu deixei ela aberta aqui para vocês verem mais ou menos como que vai se tratar. Ó. A nova política do Android tá quase parecida com o iOS. Agora, para rastrear informações, o desenvolvedor precisa é, solicitar a permissão do usuário antecipadamente. É isso que acontece quando a gente instala o aplicativo e ele vai rastrear a gente com interesses, essas coisas de anúncio. Então, assim, se o aplicativo, se o aplicativo for rastrear a gente para fora do, do aplicativo em si, que nem vamos supor que a gente instala um aplicativo e o esse aplicativo tem uma hora que ele joga a gente para fora do aplicativo, ele joga a gente para um navegador e com base nisso ele começa a rastrear nossos interesses e provavelmente... Esse aplicativo, ele vai dar um pop-up igual, igual o iOS dá. Assim que você instala o aplicativo, ele dá um pop-up, ó. Esse aplicativo, ele rastreia as suas informações. Então, a gente tá à mercê a, dos usuários. Aceitar ou não aceitar essa, esse traqueamento? Se não aceitar, nossa campanha, como a gente já viu no começo do ano, ficou totalmente desandada, tá, galera? Então, a gente pode ter uma mudança ainda maior aí, que pode estar vindo no Facebook tá galera então a gente não se sabe como que a gente vai conseguir anunciar no Facebook pois agora tanto o Android quanto o iOS está com restrições de traqueamento de dados tá galera então a gente vai ter uma campanha ali que a gente não vai conseguir otimizar pois tanto Android quanto o iOS a gente não vai ter mais assertividade né galera então assim a gente vai ter que mudar drasticamente a nossas estratégias ali de anúncio tá galera vai ser Vai ter que ser mandado diretamente pro WhatsApp. Hoje em dia a gente sabe que para anunciar, para conversar... Quando a gente tá agora para subir campanha de conversão, a gente tem que ser muito profissional mesmo, tá, galera? Tem estrutura própria, verificação de domínio, CNPJ, tudo verificado. Porque se você subiu uma campanha de conversão e não tem isso daí, a gente pode acabar tomando bloqueio já de cara, assim que você coloca para é analisar sua campanha, tá galera? Então a gente tá, a gente tá tendo que se profissionalizar cada vez mais e mais e mais nesse mercado, tá galera? Então essa é a notícia, uma notícia aí breve para vocês, tá galera, onde a gente vai ter uma mudança ainda maior no Facebook. Achou que essa mudança do iOS aí a gente fica meio atrapalhado, agora do do Android a gente vai ficar mais atrapalhado ainda, tá galera? Então, esse conteúdo aqui foi bem rapidinho, só passar a notícia para vocês aí. O Android também vai vir com bloqueio de rastreamento de dados, tá, galera? Agora a gente está à mercê de 100% do usuário, se ele quiser rastrear sim ou não, tá, galera? Então, se esse conteúdo fez algum sentido para você, galera, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?